Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal. Seja vocês tiveram é um grande prazer estar aqui as semana na sua companhia, compartilhando um pouco das nossas experiências de vida aqui no canal Numerologia Real. E eu acredito sinceramente que compartilhar ideias ainda é o melhor jeito de obter algum conhecimento e de me desenvolver. E a vida ela não acontece ao acaso, né? E o desenvolvimento pessoal é um processo que ocorre ao longo de toda a nossa vida. E hoje, com certeza, eu sou capaz de ver coisas que antes eu não percebia. Né? Eu sei de muitas coisas que antes eu não entendia. Eu me arrependo de coisas que eu não precisaria me arrepender. E eu sinto falta de muitas coisas que eu nunca mais vou voltar a ter. Né? Mas a vida não é uma questão de encontrar a si mesmo. Né? A vida é ser capaz de criar a si mesmo. Todos nós temos essa necessidade inconsciente de nos desenvolvermos, né? de nos tornarmos um amigo melhor, de sermos melhores pais, melhores mães, melhores amantes, de sermos pessoas melhores. E com o tempo nós percebemos que talvez, né? só talvez, eu não tenha vindo a este mundo tão sábio, né? talvez eu nunca tenha sido tão rico, quem sabe eu não tenha vindo a este mundo tão esperto e tão hábil quanto eu acreditava. O quanto eu sou capaz de me desenvolver depende das minhas próprias necessidades. Né? Depende de certas necessidades a serem atendidas. E essas necessidades possuem uma hierarquia. E é só quando um nível de necessidade é satisfeito que o outro nível mais alto pode ser alcançado. Né? E como a vida está em constante mudança, o meu nível de necessidade de motivar também muda. Né? E a numerologia não adivinha o futuro. A numerologia não faz milagres, na verdade. Né? A numerologia não é uma forma mágica que vai mudar a nossa vida milagrosamente, mas o estudo numerológico me ajuda a identificar as habilidades necessárias para definir as minhas metas de vida. Metas que possam realmente melhorar as minhas expectativas e aumentar a minha autoconfiança. né? E é isso que me permite levar uma vida mais satisfatória, levar uma vida com mais qualidade, muito bem sucedida na maior parte do tempo. né? Pense o que aconteceria se você tivesse o poder de tomar decisões mais assertivas, né? O que aconteceria se você tivesse as informações que te permitissem fazer escolhas melhores e mais eficazes para fazer com que o seu futuro seja muito melhor, né? seja mais promissor? Sonhos, valores pessoais, né? talentos, até mesmo os traços de personalidade, nem sempre parecem ser tão importantes no nosso dia a dia, quanto aquilo que nós consideramos ser mais importante a se fazer no momento, né? Então, se você imaginar isso como uma pirâmide, você vai perceber que na base estão as suas necessidades básicas, né? Que são as necessidades elementares de qualquer ser humano, né? Comida, bebida, sexo, sono, diversão e tudo aquilo que é básico para a nossa sobrevivência. Aí depois, né, se nós formos subindo pela pirâmide, no um segundo nível estão as necessidades de segurança, né? Então, agora, já no sentido material e econômico, né? nós saímos do nível instintivo e passamos ao mundo real, vamos dizer assim. E continuando vem as necessidades de afeição, de amor, de sociabilidade, de aceitação, né? e isso evolui para o próximo nível que trata de atendermos as nossas próprias necessidades de autoestima, né? as nossas necessidades para termos a autoconfiança necessária. Então perceba que à medida que nós chegamos mais próximo ao topo da pirâmide, né? que nós vamos avançando, Nessa hierarquia, cada vez mais nós ficamos focados em questões pessoais muito específicas. Né? As necessidades vão se tornando mais refinadas e mais necessárias, porque elas já estão diretamente ligadas à nossa dignidade, ao nosso poder pessoal, à nossa individualidade e independência. Né? E o controle que eu tenho deste nível é que determina a minha liberdade de decidir e de controlar o meu próprio destino, né? com responsabilidade e principalmente com respeito ao outro. E não curiosamente, esse é o único nível no qual eu tenho total controle, né? É, eu não posso controlar todos os acontecimentos, mas eu posso controlar os meus sentimentos e as minhas emoções. Né? Eu posso controlar como eu reajo e respondo às situações. E é aqui que eu passo ao próximo nível, que é mais abstrato. Né? O quinto nível está relacionado à necessidade de entendimento. Né? Então isso está ligado à curiosidade, à busca de um sentido, de um propósito de vida, né? através de uma compressão mais profunda, quem sabe. E isso nos leva ao sexto e penúltimo nível, do qual depende todo o meu sucesso, e é uma questão mais é, delicada, né? é uma das questões mais difíceis que eu tenho que lidar, que é a minha aparência. Né? No final, tudo está ligado à aparência e à imagem da pessoa. Né? O meu poder de persuasão, a minha credibilidade, a minha capacidade de influenciar ou ser influenciado pelas outras pessoas, de como eu sou visto por elas, né? de como eu sou percebido e entendido, depende da minha aparência, da imagem que eu transmito. E existe uma famosa frase, inclusive, que diz que a primeira impressão é a que fica. Né? E eu tenho certeza que você já ouviu bastante essa expressão, inclusive. Né? E, geralmente, quando nós utilizamos, nós estamos querendo nos referir à imagem de alguém. Né? O que ela diz e faz quando chega a um lugar pela primeira vez. Né? E por mais que eu queira ignorar essa necessidade, ela é crucial em qualquer momento, em qualquer ambiente ou lugar e o transite. Né? Tudo isso nos leva ao topo da pirâmide, que é a autorealização. É uma das melhores definições de autorrealização que eu já ouvi é a de Abraham Mashlow. É, Abraham Mashlow é um psicólogo humanista americano que propôs, inclusive, essa aqui que eu acabei de citar, e ele descreveu a autorrealização como o processo de se tornar tudo que você é capaz de se tornar. E toda a vida é um experimento, né? independentemente de qualquer coisa hoje é a sua vida e essa é a única vida da qual você tem certeza nesse momento. Né? É a única coisa que você sabe que existe. Todo o resto são possibilidades. E com certeza as prioridades do dia a dia são muito importantes, mas uma vida que nada mais é do que passar repetidamente pelos mesmos inconvenientes, realmente não é uma vida é, que nós possamos achar e dizer que seja muito prazerosa. Né? E com certeza é, nós podemos aprender algo novo todos os dias de nossas vidas. Né? E a principal questão... É, para se ter uma vida bem sucedida ou não, não é se você tem as habilidades certas, se você está disposto ou não a aprender as habilidades necessárias. E se eu cheguei a um ponto da minha vida onde eu começo a me questionar quem sou eu realmente, eu cheguei a um ponto onde eu preciso fazer alguma coisa que realmente me permita obter essas respostas de uma maneira correta né? e concreta, principalmente. Não examinando e reexaminando a minha vida, meditando ou procurando técnicas milagrosas, que eu vou conseguir descobrir o que está me faltando. Né? As respostas não estão dentro de nós mesmos. Talvez né? sua vida tenha corrido muito bem seguindo aquilo que seus pais, professores, mentores, gurus e amigos e outros recomendaram até agora. Mas tudo isso só fez você não ter dado muita atenção ao seu verdadeiro eu. Né? A maioria de nós acaba se definindo pelas suas relações com os outros, ou pelas coisas que sempre fizeram. né? Dificilmente nós consideramos a possibilidade de fazer algo diferente, né? dificilmente nós consideramos a possibilidade de sermos diferentes e sem uma ideia clara das coisas que importam para você, ou daquilo que você espera se tornar, você vai continuar vivendo pelas expectativas das outras pessoas, ao invés de viver por si mesmo. né? Então, o que eu acho mais interessante na numerologia é que ela me permite identificar o que eu valorizo em mim mesmo. Né? Quais são meus valores pessoais? Quais são as qualidades que eu considero mais importantes e significativas em mim e, consequentemente, nas outras pessoas? Né? Honestidade, compaixão, lealdade? Será que eu valorizo a criatividade ou, quem sabe, a coragem e a inteligência? Né? Então, esclarecer esses valores é o que chama para a realidade, né? é o que te dá a certeza de que você está vivendo. E a numerologia, ela pode dizer muito sobre a sua natureza, né? E conhecer esses valores te ajuda a visualizar a vida que você deseja viver e também te ajuda a entender o comportamento que você espera das outras pessoas, né? Se você nunca se deu o trabalho de explorar os princípios que você considera mais valiosos, como você espera ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, né? Então, fazer isso é parte do processo de amadurecimento, né? E vai com certeza te fazer muitos benefícios. Então nós podemos dizer que um estudo numerológico pode ser entendido como um processo pelo qual nós podemos entender o que nós precisamos para promovermos uma transformação em todos os aspectos da nossa vida, nas né? relações sociais, nos conceitos culturais, nos valores. Tudo isso acaba promovendo, obviamente, uma grande melhora na sua situação econômica, nos seus relacionamentos e em tudo aquilo que está diretamente ligado ou depende do nosso poder pessoal. Né? E uma interpretação bem simples. Em resumida, né, eu diria que ser bem sucedido, Representa um desejo. Né, o desejo que todos nós temos de nos tornarmos tudo que somos capazes de nos tornarmos. E é aquela necessidade constante que eu tenho de atingir todo o meu potencial como um ser humano único, né, conforme as minhas vontades e conforme as minhas necessidades específicas. É muito importante que eu entenda que todo julgamento que eu faço com relação às outras pessoas são, na verdade, um auto julgamento. Né? Então você se torna aquilo que você pensa. Ter essa consciência que me dá uma percepção real né, do meu interior, do meu ego, do meu poder de realização. Nós somos muito bons para julgar os outros, né, mas somos péssimos para julgarmos nós mesmos. Né? Então não adianta você ficar procurando respostas dentro de você, porque você não vai achar nenhum. Né? Infelizmente, poucas pessoas buscam realmente o crescimento pessoal. Isso porque... É, por mais autocrítico que eu seja, e qualquer que seja a crítica que eu possa me fazer inconscientemente, eu sempre vou ter uma tendência a acreditar que o meu modo de ser é aceitável. Né? Então é muito provável que eu acabe assumindo a ideia de que esse é o único modo correto de ser, de existir. Né? E é por isso que a maioria esmagadora das pessoas tenta mudar, mas nunca consegue. Né? As pessoas acreditam que estão bem como estão e que todos os problemas são causados pelo egoísmo e pelas injustiças das outras pessoas. Né? Todos os meus problemas não são minha culpa. Né? A culpa é sempre do mundo externo. A culpa é sempre de algo externo a mim. Então, se eu quero ser alguém bem-sucedido antes de qualquer coisa, eu preciso desenvolver uma visão pessoal realista. Né? Mas para desenvolver essa visão pessoal realista, eu preciso ter uma ideia muito clara de quem eu sou, do que eu quero, né? de onde eu quero chegar realmente. Sem isso, eu nunca vou conseguir ser capaz de desenvolver um objetivo concreto. Né? Sem isso, eu vou viver preso aí em um mundo de ilusões. Eu vou viver imaginando onde eu queria estar né? sem nunca conseguir estar, de ser quem eu seria, queria ser sem nunca conseguir ser. Né? Então esse foi um dos motivos, inclusive, que me levou a escrever o livro Enriquecendo a Vida, né? para ajudar as pessoas a aprender a superar os vícios de comportamento e a pensar de uma forma mais positiva e criativa. Né? E ele pode ser usado como um complemento, inclusive junto com o seu estudo numerológico. Né? Se você quiser, inclusive, conhecer um pouco mais sobre o livro e saber como enriquecer a sua vida, o link está aí na descrição do vídeo. Tá? Então, falar em desenvolvimento pessoal, falar em prosperidade, pode ser maravilhosamente divertido, né? mas a teoria na prática é outra. Então, me manter motivado e aprender a melhorar é muito difícil se eu não tiver em mãos coisas que me orientem independentemente do meu auto-julgamento. Né? E a verdade é que todo ser humano, né? as pessoas mais precisamente, precisam ter alguma coisa que eles diga exatamente o que elas devem fazer. Né? Não adianta nada você ficar imaginando o futuro, criando, co criando na sua cabeça, como é o sucesso. Todos nós temos ambições, obviamente, todos nós temos intenções e interesses totalmente diferentes uns dos outros. Né? E como cada um de nós tem uma ideia totalmente diferente sobre o que nós queremos da vida, né? é por esse motivo que é inútil e uma total perda de tempo ficar caçando na internet tentando usar técnicas inventadas por outras pessoas para sua própria satisfação, que geralmente não resolver nem a sua insatisfação. Né? Então aquilo que pode ter servido para aquela pessoa é para suas próprias necessidades e para os seus próprios conflitos. Mas, de alguma forma, não vai servir para você. né? Cada um possui uma maneira particular para definir e medir o que é fama, fortuna, reconhecimento, integridade pessoal, caráter e, principalmente, para fazer as suas descobertas e desenvolver a sua vida da melhor maneira possível. né? Então, eu devo me perguntar o que é o sucesso para mim. né? O sucesso é muito relativo, por porém, suas características... É, pesos e medidas muito diferentes conforme as diferentes áreas da minha vida. Né? Então, a grande vantagem da numerologia é que ela me identifica e ela me permite mensurar, medir. Né? A numerologia me permite medir separadamente cada área específica da minha vida. Ela me permite saber o peso de cada área específica na minha realização pessoal no meu sentimento de sucesso. Né? Então, ela me permite ser capaz de pensar em cada uma delas separadamente. E um estudo numerológico de verdade é único. Né? O meu estudo numerológico pessoal é uma análise da minha personalidade única. Ele me dá informações que me permitem desenvolver uma visão realista de mim mesmo através de orientações e de informações que definem basicamente todos os aspectos mais importantes da minha vida. Né? Seja dinheiro, fama, família, poder, ou o que quer que seja que eu valorize, tudo está escrito no meu estudo numerológico pessoal claramente. Então, quando eu digo que a minha vida vai mal, essa é a minha visão com base nas minhas expectativas para aquele momento. Né? Mas... Se eu reparar bem, eu vou descobrir que isso não existe, né? isso não é real. Não é tudo que está indo mal na minha vida. Né? É um problema específico, numa área específica. né Quando uma parte da minha vida, que a meu ver, parece ser mais significante, vai mal, tudo parece estar indo de mal a pior. E a grande maioria das vezes, o que eu imagino ou penso ser o problema, não é a causa do problema em si. Né? Não me resta nenhuma dúvida que o principal motivo das dificuldades que eu enfrentei, que ainda enfrento na minha vida, são meus vícios de comportamento. Né? Então, eu tenho observado que as pessoas que se sentem mais próximas, as pessoas mais felizes e realizadas, elas evitam certas ações e posturas negativas que outras pessoas menos bem-sucedidas, vamos dizer assim, que me procuram habitualmente acabam cometendo. Né? Então, vícios de comportamento são tendências comportamentais naturais que todos nós possuímos, que nos fazem ver a vida, vir a nossa realidade de uma forma limitada, né? e é isso que acaba me levando a acreditar que aquilo que está acontecendo comigo está totalmente fora do meu controle eu sou uma vítima da sociedade, da discriminação, dos preconceitos, da falta de oportunidades, né? Eu não tenho nenhuma responsabilidade por nada disso que está acontecendo comigo, que tudo é, tu é culpa de fatores externos, né? Eu fui à falência por culpa da economia, eu não prospero na minha carreira porque o meu chefe me prejudica, não porque eu estou sendo incompetente, meu relacionamento, meu casamento vai mal, porque a minha esposa, porque os meus filhos, porque as pessoas, né? O mundo me odeia, o mundo me persegue e eu assumo o papel de eterna vítima das circunstâncias. Presta muita atenção nisso que eu vou falar agora, tá? isso é muito importante. As coisas mais importantes para a realização pessoal não é eu ser bem-sucedido, é eu me sentir bem-sucedido, para que eu me sinta bem-sucedido, independentemente de ser, né? eu preciso ter a consciência de como eu percebo o sucesso. O time pelo qual eu desejo alcançar as coisas específicas, né? Eu preciso ter certeza de que as minhas ambições estão sendo motivadas pelas minhas próprias necessidades, não porque eu esteja tentando agradar ou impressionar aos outros, né? porque eu esteja tentando ser aceitável. Antes de mais nada, todos nós precisamos saber exatamente pelo que vale a pena lutar né? e pelo que nós estamos lutando, exatamente. Então, será que eu estou lutando pelas coisas que tragam satisfação e realização? Né? Para que eu me sinta realizado e bem-sucedido, é muito importante que eu saiba e entenda que, de fato, seria autorrealização ou sucesso para mim, especificamente. Né? O que torna tudo mais fácil é que a maior parte dos nossos vícios de comportamento são naturais e determinados por sentimentos pouco nobres, né? como desconfiança, idealismo, insegurança, entre muitos outros. E é incrivelmente difícil evitar que eles nos afetem, porque simplesmente nós desconhecemos que temos essas características naturais. Mas a numerologia pode te surpreender ou até te provar que você pode se influenciar os seus pensamentos, que você pode sim influenciar e controlar os seus sentimentos através das suas ações. Né? O que acontece é que quando eu tomo conhecimento e passo a me envolver conscientemente com um determinado comportamento, os meus pensamentos e sentimentos com relação a eles provavelmente vão mudar. E por ter uma visão mais realista de mim mesmo, eu, devo, eu posso identificar os aspectos mais importantes que de, devem serem satisfeitos na minha personalidade. Né? Para alguns é o dinheiro ou a fama, para outros é a família ou a carreira. Cada um possui uma necessidade natural única e muito diferente. Né? Tudo isso faz parte de um aprendizado que ninguém vai conseguir jamais obter sozinho. Né? Até porque é muito importante entender que não só o porquê, mas também como eu tomo as minhas decisões, deve ser considerado. Como as pessoas e o meio me influenciaram? Será que aquilo que as pessoas dizem ou fazem afetam como eu percebo a minha realidade? Será que aquilo que as pessoas dizem ou fazem não está influenciando as minhas escolhas mais do que aquilo que eu realmente desejo alcançar na minha vida? Será que muitas das minhas decisões e atitudes não estão sendo baseadas em valores públicos, né? porque eu estou tentando imitar de alguma forma... Que os outros fazem, o ou porque eu estou tentando evitar fazer o que os outros fizeram, quando na verdade eu deveria estar me baseando nos meus próprios valores, então a numerologia me ajudou é, a descobrir a minha essência, né? quem eu sou naturalmente, o que eu quero realmente. Então à medida que nós nos desenvolvemos diariamente, coisas novas vão acontecendo e novas informações podem ser obtidas através do meu estudo numerológico. E é por isso que eu particularmente considero a numerologia como o principal objetivo de objeto né, de referência do meu sucesso, né? e foi ela que me ajudou a definir boa parte dos meus objetivos pessoais inclusive foi ela que me ajudou a encontrar a motivação necessária nos momentos mais difíceis, né? e quando eu me via completamente perdido, e não sabia o que fazer. É, foi através do meu estudo numerológico que eu pude entender as minhas habilidades e pude é, aprender como usar e onde aplicar melhor essas habilidades para que eu fosse capaz de usar toda a minha criatividade, desenvolver todo o meu potencial. Né? Então essa é a essência da numerologia. Conhecer um conjunto de habilidades únicas que estão disponíveis somente para aquela pessoa e que ajuda a entender o seu poder pessoal. Te ensina a usar esse poder para atingir todas as suas realizações. Seja no um trabalho, na carreira, nos relacionamentos, na vida pessoal, em tudo. Né? Então, quando você tiver certeza de quem você é e de onde você quer estar, você não vai ter mais que planejar ou imaginar. Né? Tudo passa a acontecer naturalmente porque todo o processo de desenvolvimento pessoal se torna óbvio e real. Né? Então, está aí é, esse é o meu segredo sobre como eu uso a numerologia de um jeito realista para a minha realização pessoal, isso é numerologia real, né? por isso que eu sempre digo para as pessoas que me procuram, eu nunca mudei minha assinatura, né? é, eu nunca mudei meu nome, então, se você quiser conhecer um pouco mais a numerologia, eu escrevi vários e-books que eu ofereço gratuitamente, os links para solicitar, inclusive os e-books gratuitos estão aí na descrição do vídeo, tá? Só entrar lá, clica, que eu já vou te mandar o vídeo por WhatsApp, não precisa cadastrar e-mail, nada. Se você quiser ver na prática, o que numerologia pode fazer por você? Eu vou te dar uma consulta de avaliação gratuita, tá? São meia, é meia horinha. Mas eu te garanto que vai valer a pena. Vai lá na descrição do vídeo, agora, tá? Lá tem meu link de contato de WhatsApp, me chama pelo link e só escreve. Quero agendar uma consulta de avaliação gratuita para facilitar. Eu vou deixar o link também aí nos comentários. Vem me contar qual é a sua dificuldade, né? Vamos descobrir juntos o que está atrapalhando a sua realização pessoal, o que está te tornando infeliz. Por hoje vamos ficando por aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal de neurologia Real, faça isso agora. Vai lá, se inscreva, ativa o sininho, assim você vai se tornar esse canal o seu canal oficial de Neurologia e Desenvolvimento Pessoal também. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!